Você não tá entendendo por que, que eu tô olhando pra você aqui, uns segundos olhando pra você. você não vai entender enquanto eu não falar, é claro. Mas é o seguinte, essa capona bonita que você viu aí, uma capona, bacana, né? Bacana, tá? A maioria né, das pessoas aqui do canal só vem, claro, no canal, lógico, quando é para ensinar alguma coisa, como fazer isso, como desenhar um olho realista, como... aí as pessoas vêm pro canal, é lógico né? Mas alguns que eu considero esses realmente, realmente meus amigos, mesmo que o título não é como fazer alguma coisa, mesmo vocês assim, vêm para para, sei lá, para dar um alô, para dar uma atenção, tá? Que é realmente as pessoas que está engajada com esse vídeo. Então, se você não está engajado com esse canto de conteúdo, se você não tá engajado com esse canal, se você só quer mesmo só mesmo conteúdo então você já pode deixar o seu dislike tá porque porque esse vídeo aqui não vai ter conteúdo esse vídeo é um vídeo para mendingar mendingar já eu falar mendigo de like tá aqui ó tá aqui tá esse vídeo é um vídeo para pedir like isso mesmo é isso mesmo tá eu andei é porque a gente participa aqui da, da das do curso aqui do, do, do YouTube tem mesmo um mesmo monte de parada aqui que o YouTube manda para gente e ele Pede pra gente pedir curtida, tá? Porque assim tá funcionando no YouTube, é né? Ele recomenda e coisa e tal. Beleza, vamos entrar em coisas técnicas não. É simplesmente isso. Eu vim aqui fazer esse vídeo para você, tá? Eu sei, eu sei que essa capa eu menti na capa, tá? Mas se não fosse assim, eu não vinha, fala a verdade. Fala a verdade, fala seja homem, seja mulher. Tu ia vir aqui nesse vídeo? Não ia. Porque tu só vem um no vídeo para aprender alguma coisa. Tu não quer ver essa cara ridícula aqui? E, e, claro que não. Você tá certo. Tá? Mas você tem que entender uma coisa. Eu, você e outras pessoas que ainda não conheceram o canal, precisa de você. O tá? que é que você tem que fazer? Clicar no gostei. Simples assim. Ou não gostei. Faça qualquer reação. Ou gostei ou não gostei. Tá? Reaja ao vídeo. Beleza? Até por amor de Deus. Reaja ao vídeo. Beleza? Por quê? Porque os canais... Cara, para ah, para analisar aqui comigo. Os canais de... Que dá sacada mesmo. Canal de tutorial. Canal que realmente ensina esses canais. Estão morrendo. Estão perdendo para canal de piada. Estão perdendo para canal de... Você vai no canal lá do... Não vou falar o nome dos caras aqui para não ficar retreta, não é Mas você pode prestar atenção. Tem um cara lá comendo bosta. Tá? O cara tá comendo bosta. Chega a ter um milhão de visualização. Um milhão. E gente... Clicando em gostei, gente clicando em gostei, gente que comentando, Aí o que é o YouTube faz? O YouTube vai indicando para mais pessoas, porque é assim que funciona. Chega um lá, cá, cá, cá, cá, cá, achei legal esse vídeo. Esse cara é maluco. Nossa, como é que esse cara tem coisa que me bosta? Aí o cara, aí dá, tá, não gostei, né? Ah, hoje, não sei o quê. Oh, ho. coloca umas emojizinhas carinha e tal. Aí os algoritmos do YouTube, ele não entende que aquele conteúdo é um conteúdo bosta. Ele não entende Sabe o que ele faz? Ele recomenda. Você tá lá, eu tô aqui no meu, no meu, no meu canal, aqui eu tô aqui no, na timeline. Sabe que não tá aqui um, um, um, uma coisa horrível aqui na minha timeline, né? Por quê? Porque o YouTube recomendou pra mim, porque eu gosto? Não. Porque um monte de alienado faz com que esse conteúdo se espalhe, beleza? Então tá aqui. Você que é um cara, cabeça, ou a mulher, cabeça. Quando fala o homem, cara, a mulher falou o quê? A cara? Não sei. O que é que você faz para poder esses canais de conteúdo bacana que realmente ensina, canal de tutorial, tá? Para que esses canais tenham força, você precisa reagir, cara. É um vídeo, eu sei que não é de seu costume, eu sei que não é de seu costume comentar em vídeo, é, mas pelo menos gostei, pelo menos dedinho assim, pelo menos, dá uma tricadinha assim, dedinho, parece que tem uma ferida na ponta do seu dedo, não tem, eu tenho certeza que o seu dedo tá sadio, beleza? Cara, tem gente que dá clique, tem gente que dá gostei com o pé, eu, eu fiquei sabendo, com o dedão do pé, isso mesmo, pessoa tem um problema, não tem, não tem as mãos, o cara vai um pé tem gente que escreve com pé tem gente que dá gostei com o pé você tem as duas mãos sadia dá um gostei no vídeo cara reage ao vídeo beleza tem esse vídeo aqui é um vídeo de, de mendigação tá um vídeo para mendigar é uma apelação eu falo aqui em nome de todos os criadores de conteúdo aqui da internet do youtube beleza pessoas aí que ensinam a tocar violão ensina tocar piano ensina cantar aula de canto tem tudo nesse youtube é uma faculdade completa tá o YouTube, mas acontece que esses canais de tutorial estão perdendo força, os caras estão tá desanimando, entendeu? Aí os caras apelam, criam um curso e vende o olho da cara, por quê? porque ele vê que no YouTube não tá compensando, porque o YouTube não dá dinheiro, bicho. É a verdade, tá? Para você chegar a ganhar dinheiro no YouTube, você tem que ter um canal gigante. Então você trabalha por amor, se você não for trabalhar pensando em ganhar dinheiro, você não ganha, você não trabalha, porque o dinheiro do YouTube é no futuro. É, no futuro você pode ser que você ganhe dinheiro. Por quê? Porque quando o seu canal estiver grandão, batendo milhões de views, aí você pode ganhar dinheiro. Mas enquanto... É, é, é... Não, é só trabalho. A gente continua que a gente realmente gosta. Por que, que, eu, que eu não paro aqui no YouTube? Porque eu recebo depoimentos. Tá? Pessoas que... que, que cadeirante né? Pessoas que é cadeirante, cara. Às vezes o cara não tem... Não pode sair na rua e manda mensagem para mim agradecendo porque tá, tá em casa, sem fazer nada, tá lá assistindo meus vídeos e tá aprendendo a desenhar. Beleza? Mas... E quantas pessoas estão aí no, nessa internet que não não chegou a conhecer um material como esse aqui? Então depende de você. Quando você curte, quando você reage ao vídeo, ah, não quero comentar, só curte, então. O Que acontece? Quando você reage ao vídeo, o YouTube mostra para mais pessoas. É assim que funciona. Tá? Então aqui é um vídeo só para você que é que, é, que é que que que chegou até aqui. Ah, tá? não me decepciona, cara, por favor, né? Reage esse vídeo, dá um gostei aí. Porque você vai estar ajudando uma pessoa. Você pode estar um, um, perfeito aí, mas tem gente que está precisando de um conteúdo desse aqui para a sua vida fazer sentido. Tá? Tem pessoas que, não, é, é, que estão com depressão. Nós, tem, nós temos aí é, é, depoimento de pessoas que melhorou da depressão é, é, fazendo desenho, cara, aprendendo uma arte. Beleza? Então, isso aqui: um conteúdo, um tutorial na internet, um, um, uma dica, um, um curso na internet não é simplesmente um curso em si não Ela é transformação tá você vai levar transformação para as pessoas tá? mas isso depende de quem depende de nós de mim depende de você eu tô fazendo minha parte tô fazendo aqui minha parte né? fazendo um vídeo tá ah, é certo quem manda na sua vida é você ninguém manda na sua vida né? você é o cara você não manda ninguém manda em você né você é o voluntão. Não faça isso, bebê. Não faça isso. Eu vou te dar uma pergunta pra você. O que é que tem no seu peito? O que é que tem no seu peito? Tem uma pedra ou tem uma, um coração? Eu tenho certeza que seu coração é de carne, igual o meu. Então, por favor, né? Não vai sair desse vídeo e não vai dar uma curtida, cara. Eu vou ver quantos views vai ter esse vídeo. Eu vou ver quantas visualizações vai ter esse vídeo. Olha só. Mil visualizações? Cara, mil curtidas. Esse era o certo. Ah, mas eu não gostei. Então dá não gostei, faça qualquer coisa, filho. Reage ao vídeo. Eu tô te pedindo pra você reagir ao vídeo. Não é pra você gostar desse vídeo, não. Você pode odiar esse vídeo. Mas fala que odiou. Não gostei desse vídeo porque você tá com a cara muito ridícula. Você não dá um bafo aqui que eu tô sentindo aqui. Entendeu? Fala qualquer coisa. É igual um colega aí. Colega não. Inimigo. Passou no meu vídeo e falou, você é um cocô. Beleza. Fiquei chateado, tá na época, né? novinho no canal, começando. Hoje eu entendo, qualquer merda que a pessoa falar aí, é lucro. Tá? Eu entendi isso depois que eu conheci, que eu estou estudando no YouTube. Tá? Qualquer reação, o cara para chegar e cocô, não tem problema. Cocô, mas os algoritmos entendem que o cara reagiu. Então, se o cara reagiu, ele achou um cocô, mas o outro lá vai achar uma, uma coisa boa. Então, inclusive, essa pessoa até pediu desculpa depois. Acho que Deus cobrou dessa pessoa. Tem condição, porque... Eu, eu coloquei lá embaixo, não entendi, aí ele falou, eu me desculpe, então, acho que o cara tava né, com a vida Aí ele falou, o primeiro idiota que eu achar aqui eu vou xingar Aí pesquisou lá na internet, me achou e falou, e você mesmo É porque acontece muito isso, né, o hate, tal do hate né? Enfim, acho que deu para nós entender, deu para nós conversar É só esse vídeo chato mesmo, para te pedir, então, pelo amor de Deus Se der sem visualização esse vídeo, cara, sem curtida Ou sem reação, assim ou assim né? Se deu mil, mil, ou assim ou assim Vamos reagir, cara. Vamos reagir aos vídeos tutorial. Pega uma regrinha assim. Não, eu vou ver esse vídeo aqui. Eu vou, pá, vou clicar aqui. Não gostou? Pá, não gostei. Gostei? Gostei. Pá. Só isso aqui. Ó. Só o dedinho assim. Dedinho, dedinho. Só o dedinho. Tá bom? Espero que você entenda. Colabore. Colabore. Beleza? Faça de quanto que é uma doação, uma caridade que está fazendo para o próximo. Você está levando essa, essa mensagem para mais pessoas. Quando você reage... O YouTube tende a mostrar, a recomendar. É assim que funciona. Beleza? É só um desabafo. Valeu. Clicar no gostei. Clicar no gostei. Clicar no gostei.